Bora falar sobre a grade horária das aulas aqui do Descomplica? Eu sou Rafael Vilaça, professor de Física aqui da casa. E estou aqui para poder te ajudar nesse processo. Vem comigo. Aqui no Descomplica nós temos dois planos de estudo. O primeiro deles, no seu tempo, é justamente para você assistir às aulas gravadas na sua rotina pessoal, no seu horário, fora do trabalho, fora do seu estudo, escola, cursinho, enfim, dentro da sua rotina. E o outro plano de estudo é o que nós chamamos de ao vivo, é justamente para você interagir com o professor, com o chat, ao vivo, em tempo real. Então, você quer tirar uma dúvida? Você tira ele no chat, vai ter monitor respondendo as suas dúvidas. E para também você interagir com seus colegas, brincar um pouco ali no chat, para poder sair um pouco daquela coisa muito, muito, muito séria o tempo todo. Dentro da aba Ao Vivo, a gente começa o dia cedo, às 10 e 15 da manhã, com resoluções de exercícios objetivos e discursivos. Em cada uma dessas aulas, você conta com uma série de resoluções de questões, junto com o professor, e as aulas são separadinhas. Exercícios objetivos, aquele de marcar x, e exercícios discursivos, aquele de dissertar, de escrever. Sabe aquele processo de resolução de questão que você vai resolver uma questão de matemática ou de física e você tem um resultado assim, ah, 5 milhões. Aí você vai ver o gabarito lá, a resposta é zero. Aí você, meu Deus, como assim? Então, as aulas de exercício são justamente para poder te treinar a resolver as questões da forma correta e não da forma que você simplesmente acha que deva ser. Gente, vamos combinar uma coisa? Só pelas aulas de reforço de exercício já vale a sua assinatura do Descomplica, concorda comigo? Então, olha só, aqui embaixo tem um link para poder você clicar e conhecer todos os benefícios oferecidos pela nossa plataforma. No turno da tarde, a partir de 1h30, 13h30, você tem as aulas de aprofundamento. Essas aulas são um pouco mais longas e elas visam te aprofundar para a sua carreira escolhida. Então, obviamente, não é para você assistir todas, você vai assistir os aprofundamentos das disciplinas que fazem mais sentido, que pesam mais dentro da sua carreira escolhida. Como eu disse antes, se você escolhe um curso como comunicação social, você não precisa assistir o aprofundamento de física do Titio Vilaça, não, não faz muito sentido. Mas, por exemplo, se você vai prestar vestibular para medicina, faz super sentido você assistir os aprofundamentos de física, assim como das outras ciências da natureza, biologia e química também. Já no final da tarde, das 17 às 22 horas, nós temos o que chamamos de curso ENEM. Ali estão todas as disciplinas da nossa faixa base que nós sugerimos que você assista sim todas porque ali você vai ter toda a base necessária para você arrasar no seu vestibular, seja no Enem ou algum vestibular regional específico. E o mais legal de tudo é você assistir a faixa base, que é a faixa da final da tarde e à noite, das 17 às 22 horas, como eu disse anteriormente, e aí você complementa com a resolução de questões no turno da manhã. Obviamente, fazendo as disciplinas que fazem mais sentido para a sua carreira. Então, lembre-se sempre disso. Você não precisa assistir de manhã e de tarde a todas as disciplinas. Assiste os exercícios na faixa da manhã e os aprofundamentos na faixa da tarde das disciplinas que pesam mais, que fazem mais sentido para a sua carreira escolhida. Mas a faixa da noite, das 17 às 22 horas, sim, ela é essencial que você assista todas ou o máximo que você consiga assistir de aulas. Ah, vale salientar uma coisa muito importante. Todas as nossas aulas, elas ficam gravadas. Então, ainda que você não consiga assistir em tempo real no turno da manhã. Você pode assistir de tarde ou de noite ou no fim de semana. Elas ficam gravadas para que você possa consumir quando você precisar. Gente, outra coisa importantíssima aqui do Descomplica é que todas as aulas têm um material de apoio maravilhoso. E esse material de apoio, ele contém sempre um resumo em texto e alguns exercícios. E os exercícios, todos os exercícios têm gabarito comentado para justamente você, quando resolvê-los, possa corrigi-los sozinho e ver o que você acertou e o que você errou, e estudar com seus próprios erros. Além de tudo isso que eu falei para vocês, nós ainda temos o nosso Tira Dúvidas, que são plantões com os nossos monitores para tirar as suas dúvidas de todos aqueles conteúdos que foram apreendidos no turno da noite. E aí funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você esteja lá na semana 3. E aí você aprendeu um conteúdo chamado Mu e Move, movimento uniforme, movimento uniformemente variado na física. E aí você não entendeu muito bem, não ficou muito legal para você. O que, que acontece? Na semana seguinte, na semana 4, você se inscreve na monitoria de física. Tem os horários disponíveis lá dentro da grade ao vivo para você. Pois bem, você comparece à monitoria, você tira as suas dúvidas, mas aí é importante que você compareça na hora que a monitoria está sendo oferecida mesmo pela plataforma, porque a monitoria não fica salva, tudo bem? Então, semana 3, assistir um conteúdo não entendeu muito bem, na semana seguinte, se inscreve na monitoria, lá na nossa plataforma, comparece ao horário da monitoria, porque aí não vai ficar salvo. E eu não paro por aqui. O Descomplica ainda tem duas disciplinas que são exclusivas. A primeira delas, Atualidade Brasil e Mundo. Então, nessas aulas Atualidade Brasil e Mundo, você tem todo o repertório de tudo que está rolando no mundo para te deixar hiperatualizado. E o GEP, nosso querido e famoso GEP, guia do estudo perfeito, para poder te ajudar a se organizar e se planejar super bem para o Enem 2021. Muita coisa incrível, não é mesmo? Mas olha só, fica calmo, você não precisa assistir tudo. O mais importante é você avaliar as suas prioridades, as suas necessidades e corre atrás das aulas que funcionam, que fazem mais sentido para você. Lembre-se sempre, a faixa da noite é essencial que você assista o máximo que você consiga. As faixas da manhã e da tarde, assiste, foca naquelas disciplinas que fazem mais sentido para a sua carreira. Lembra ainda que você tem que deixar o horário vago para resolver exercícios, simulado, se divertir, cuidar da sua saúde mental e todo o resto. É isso, meus amores. Eu espero realmente ter ajudado todos vocês com todas essas dicas e sugestões de como bem usar. A plataforma. Clica aqui embaixo que tem um link para você assinar o Descomplica com desconto e vir ter aula com os melhores professores do Brasil lá na nossa plataforma, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.